Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô tranquilo. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vim com, é, compartilhar com vocês aqui um e-mail que eu recebi da empresa Lip de Gel, tá? Na empresa que eu comprei o meu kit, né? Como eu já mostrei pra vocês aqui, meu kit do meu tratamento completo do, do Lip de Gel. Eles mandaram um e-mail, rapaziada, falando o seguinte, que eles estão disponibilizando uma amostra grátis do Lip de Gel que vai durar sete dias. E o legal é o seguinte, ela é totalmente grátis, essa amostra, tá? Para você que quer conhecer a amostra grátis, eu vou estar tá deixando aqui no primeiro link aqui da descrição o site para você estar tá comprando a sua amostra grátis. Você vai pagar apenas o frete. Aqui para onde eu moro, né, que é São Paulo, eu paguei apenas R$14. Agora dependendo aí da onde você mora, pode dar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, entendeu? Eu fio, acabei de fazer a minha compra, tá? Vou ver aqui quantos dias vai chegar na minha casa direitinho e aí eu vou gravar um outro vídeo e vou falar para vocês. Aí você pode estar me perguntando, tal tá, Elton, mas essa amostra grátis, para que, que eu quero amostra grátis? Galera, eu recebo muita mensagem perguntando se o produto realmente chega. Eu recebo muita pergunta perguntando se o produto vai dar alguma alergia, se ele tem alguma contraindicação, alguma coisa do gênero. E por mais que o produto seja 100% natural, a empresa realmente garante que você não vai ter nenhuma reação. Tem muita gente que tem dúvida. Então, para você que tem dúvida se o produto vai chegar ou não, se você vai ter alguma alergia passando gel ou não, Cara, compra a amostra grátis, comprando a amostra grátis, que vai durar aí por um período de sete dias, logicamente você não vai ter excelentes resultados, porque são só sete dias. Eu né, fiz o tratamento, estou fazendo o tratamento ainda de seis meses, e eu fui ter resultados expressivos a partir da segunda semana. Então, com sete dias, você só vai saber a textura do produto, vai né, se adaptar ali o gel as massagens, vai ver se o seu organismo não tem nenhuma reação com o gel, né? E aí você vai conseguir tirar suas próprias conclusões, entendeu? Mas o mais legal é isso, cara, é que tem a amostra grátis. E você vai poder comprar, né? Comprar não, né? Pagando apenas o frete, você vai poder ter acesso a essa amostra grátis e fazer o teste aí na sua casa e ver se o produto realmente é compatível com você e com o teu organismo, beleza? Site oficial aqui da amostra grátis na descrição. Adquira a sua. Eu acabei de comprar a minha, tá, pessoal? Paguei aí, como eu falei para vocês, R$14,90, né? Paguei só o frete. E vou aguardar chegar aqui em casa. Assim que chegar, vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e fica com Deus.